Fala ah, galera, alguns avisos rápidos antes desse vídeo começar. Primeiramente, não menos importante, eu sei que eu sobre coisas da Marvel, mas eu vou mostrar algumas coisas da DC porque faz parte da vida. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é para vocês poderem ir, vocês podem ir nessa loja aqui, a caixa de letras, tá? Ela vai estar aí, é uma loja no Instagram, você pode chegar lá. E você compra o, o livro que você quiser ou o quadrinho que você quiser. Preços baixos lá no Instagram. Ajude. Né? Mostra que a gente tem o poder de fazer algumas coisas legais também. Então, o segundo é que essa é a versão longa do vídeo. Ela tem 20 minutos de duração. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ver ele como podcast. Isso quer dizer que você pode fazer qualquer outra coisa, só colocar para escutar. A nossa opinião falando sobre a Capitã Marvel, beleza? Então é isso, é só uma vista bem rápida e bem simples, tá bom? Não vou atrapalhar muito, então deixo com vocês aí o vídeo Olá pessoal, como é vocês? Aqui é quem fala é o Pinguim E sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje de saque aqui eu estou com blusa Black Marvel, você também Porque hoje a gente vai falar de Capitã Marvel E aí, você já tem alguma coisa de cara assim pra comentar? Calma. <risos> Ele tá processando o filme em. tô processando muita claro, coisa. Na verdade, é, qualquer filme da Marvel demora muito pra processar, mas... Muita coisa A agora. gente, como a gente acabou de ver, a ideia é que a gente fale a nossa opinião agora, agora que a gente acabou de ver. Tá, vamos lá. Eu achei muito bom. É, eu achei muito bom, mas no final... Hum, vai estar o que eu acho no, no vídeo com spoilers. É, no não final foi... tem um bagulho que eu achei meio... Que caiu um pouco a qualidade uhum. uh, Mas não foi o suficiente para ser uma coisa considerável O filme em todo em si uma obra de arte Todo o alívio cômico nas horas é. certas O alívio cômico foi ótimo Todas as motivações são, são entendíveis que Você que... não fica... É. Mano, por quê? É. Tudo é explicado Uh, nada tá lá à toa, basicamente falando. Basicamente, é. Nada, é. nada, nada, nada tá lá à toa. Todo tem um motivo ali. Eu vi que, por eu não ter assistido todos os filmes da Marvel, realmente, talvez alguma outra coisa possa ter perdido. Mas é, é pouquíssima coisa pelo que eu deu Já expliquei o que você precisava saber, na real. É. é... Hum. Os Scrolls dissem que mudou muitas histórias, caso você tenha lido os quadrinhos. Sim. É fato isso? Você é. lê os quadris e você. Pois sabe? é, eu li os quadris há muito tempo. Se eu puxar da memória aqui, você pode fazer um jumpscare aí pra, enquanto eu lembro. Não é, porque eu, pelo que eu lembro, os Scrooge são a guerra com os X-Men, Com os X-Men, Os X-Men, é. Mas por poder. Aham. E não por, pelo que é abordado no filme. É, o filme é, é outra coisa. Assista por conta própria. É. Apesar que eu acho que, do jeito que eles colocaram, talvez eles consigam adaptar. o... Pro... Sei lá, pros Vingadores Ultimato e outros que vierem por aí. Não, ver... a, não acho, porque se, eu, se for os fãs escuros que eu conheço, eu acho que. É, eu acho que não vai quebrar tudo que eles construíram nesse filme. Não, eu acho que vai ter alguma coisa. Tipo, talvez não sei o que mexer com o um, um, multiverso talvez ah, é. É, uma, é uma possibilidade de ah, fato ah, é. isso não, isso funciona muito multiverso hum. funciona muito bem nos quadrinhos ah. nos ah. mundos cinematográfico ah. Ah, os filmes dos X-Men e o ADC já provaram que não dá certo então não véi. vamos ver é uma possibilidade mas ah. Ainda existe a possibilidade né, de aceitar e corromper alguns Skrulls? Certo. Pra fazer alguma situação que eu não sei o que eles vão criar. Certo. Porque assim, a... existe... Da... Foi enfatizado uma coisa que tem nos quadrinhos desde sempre. É. A guerra dos Kree contra os Skrulls. É. Foi, foi uma... pela primeira vez isso foi, isso foi... Isso foi mostrado. De... É. De... de forma tão clara. Uhum. Né? Porque isso é mencionado no Guardiões da galáxia, da galáxia dois, não calma, 1 e 2, os mestres da galáxia os dois, uh -huh. e no primeiro Vingadores que é tenha em tese primeiro Vingadores, primeiro, primeiro Vingadores uh, pensando onde tenha calma, tem a questão ali que o o é o cara lembra aquele cara do martelo aquele uh -huh. cara ele fez acordo com o Thanos e aí o Thanos fez assim, não, o cara falou assim, não vou destruir a terra, tá bom. o Thanos falou, tá bom, toma aí esse, esse exército e invade a terra. Aí tem okay. o, o primeiro. Tá aqui. Entendeu? Bem, então essa história foi alterada. O que, que vo... Agora eu quero saber a sua opinião daqui que eu vou falar a mim. Hum. O filme veio palacrar ou não? Isso foi é uma questão tanto quanto polêmica entre a galera. O hum. que, que você acha? Tá, eu acho que o filme... Não veio pra lacrar, eu acho que as lacrações que tem no filme são mais pra alívio cômico do que pra realmente ficar é, problematizando questões sociais e políticas, tá ligado? É porque na verdade o que falam que ele veio pra lacrar em relação ao feminismo. Não, sim, claro, como é um filme ah, focado no, no protagonista é. que é mulher e tal, é. tem todo isso, tem toda a, a, a. menina é debochada porque ela sabe que ela é foda. <risos> é, eu sou foda e foda-se, sabe? Eu, eu, eu adoro a personalidade dela. Tenho, ah, tem uns momentos que ela parece que ela acha que, que ela sabe que ela é protagonista, tá ligado? <risos> eu sou protagonista, eu tá só ligado? Protagonista. Eu sou foda e foda-se vocês. Pois é, e, e aí. Eu e aí o que, que acontece? Acontece que os, uhum. o, o filme, ele é, é muito a trilha sonora uhum. tem toda uma, uma a, a música que passa nas cenas de batalha, né, com a Capitã Marvel, uhum. taça. Uhum. é também trazem essa questão do, do, do empoderamento, tudo é voltado uhum. pra falar essa mulher é foda. É. E não só ela, todas a, a, as, as outras personagens femininas também. Aproveitando é para falar, pra falar. Desse, da, da coisa dela ser foda, vamos dizer assim. Uhum. É, você acha que ela tá apelando até demais ou não? Uhum. então e uma acho... coisa é ser apelão, outra coisa é ser apelão tá demais, vamos lembrar disso. Eu acho. então, eu acho que até um certo ponto ela era.. É, ela era forte, ela era. Ela, consegui, ela conseguiu é, fazer coisas que eu acho que uma pessoa assim, normal, não faria é. fudendo. É. É. Uh, em questões de batalha, não tô falando disso, de voar e soltar raio. É. É. É, em questões de batalha, tá ligado? Uh, eu. Eu acho que a partir de um momento, de um certo momento que vai estar no, no meu filme de vídeo com spoiler uhum. é, Fica uma coisa meio, que eu chamo, eu chamo de síndrome do superman O uhum. que é síndrome do superman? É um o momento... É um momento que é tipo, eu, eu sou foda, uhum. ninguém me bate, vou esmorrar todo mundo Ninguém, eu vou até ficar fazendo piadinha no meio da luta porque é. eu não estou levando a sério é. Tá ligado? Não quarto com você. Isso é uma síndrome do Superman. Muitos homens Agora, eu dando a minha opinião. O filme veio pra lacrar? Bem, pra mim já era esperado por A mais B que esse filme ia ser pra lacrar. Mas pelo que eu já percebi, isso não vem de agora. Isso já vem lá dos quadrinhos clássicos mesmo. Certo. A coisa dela ser apelona, também não... Foda-se. A capitã Marvel já esperava disso dela também. Né? Hum. Tanto dos quadrinhos originais, eu não sei como foi em relação ao Capitão Marvel. Para quem não sabe, ele veio antes. Sim, então, o que é. aconteceu? Eu acho que ele foi desperdiçado. Hum. Porque nos quadrinhos o Capitão Marvel, ele, ele consegue intermediar em ser bom com a Terra. Hum. E fazer o trabalho dele de crime, que era de espionar a Terra. Uh -huh. no Se você cons... viu os quadrinhos, pelo que eu já pesquisei, esquece aquela história entre o uh, Capitão Marvel e a Capitã Marvel, esquece aquela história. A é. história não existe mais. Não, é, é, eu, eu acho que é. pô, eu acho que eu acho que seria interessante. É, eu acho que seria interessante fazer a história dos quadrinhos com, com o Capitão Marvel como herói. Assim, é, eu acho que seria muito bom. Mas aí, que tá, mas tem um problema, fera. É. Se o Capitão Marvel fosse herói, ele ia sobreviver no final. Se é. ele sobrevesse no final, mais cachê pra, pra Marvel pagar no, no Ultimato. Sim. Então, acho que é a última coisa Não, que eu... o Ultimato não vai aparecer com certeza, mas assim, pro futuro da... dos Vingadores... Não, porque... sim. Eu... É. Mas eu acho que se eles consolidarem isso agora, não tem por que mexer. É. Entendeu? Não tem. É, talvez fazer ele com isso. Enfim. É... Não. não mas... Eu acho que não eu vai falei, fazer, mas... se, a Marvel... se a Marvel ou o Disney, sei lá... Começar a querer mexer em multiverso, sem ser nos quadrinhos, vai dar bosta. Eu não duvido. É, uma coisa que eu gostei, uma coisa à parte, né, que foi, foi até na hora que eu cheguei, bem no cinema, apareceu a tela agradecendo ao Stanley. É eu fiquei, meu Deus. É, como... <risos> é, essa cena foi... Pois é, assim, o Stan Lee, ele foi homenageado, foi. deu tempo deles conseguirem botar uma homenagem. No... Sabe aquela abertura que parece um monte de quadrinhos é. da Marvel? É. Que, que é até aparecer Marvel Studios, aí começa o filme. É. Então todas, todas as imagens usadas são, são de, de aparições muito... e de fogo do Stan Lee. E aí então... eu achei muito foda que eles conseguiram encaixar. Ah, perfeitamente. É, é, tirando que ainda teve a aparição dele no meio do filme. Tá? Teve aparecendo ele no filme? Tava bem. falta... Eu, eu tô com muito batendo. Você não botava <risos> forte. Você não botava forte. É. Mas enfim... Ah. Captain Marvel foi um ótimo filme. Foi. Sim. Claro que teve essas coisas pra lacrar. Mas isso não estraga o filme de forma não. nenhuma. Independente é o que ser... eu falei. A lacração, é. a maioria das falas com lacração é mais um alívio cômico. Não é ah. uma coisa... Ah, vamos problematizar e criar e criar um movimento não é um cômico. É. porque tipo assim ela é uma protagonista uma mulher e ela sabe que ela é foda então foda é se é. qualquer, qualquer um que, que, é. que chega nela galera... ah, ah, ah. É. Tipo, é porque tipo a galera problematiza as coisas eu acho é, bem. mas mesmo. então se você tá com um problemas isso? não isso aí não é problema não é, nunca é. foi se você tá achando, que ah, mudaram os, os scrolls completamente, eu também não acho que é um problema, porque apesar disso, eu gostei das dos scrolls novos. Eu gostei do, dos novos scrolls, né? Uhum. Eu gostei porque eles eram bem fiéis ao, uhum. a, ao design do, dos quadrinhos originais. Uhum. Uh, e eu achei até legal esse melhoramento na roupa em algumas cenas de batalha com eles uhum. porque né, basicamente a maioria da Marvel uhum. se protege pelo poder do protagonismo porque se você parar pra pensar, é, é tudo colando né? É colando é. não tem uma armadura é. então achei muito bom isso eu gostei dessa história dos scrolls é... não, é uma história um pouco mais genérica pelo que eu percebi mas ela não deixa de ser uma história boa é, ele, ela consegue, ela tem uma, uma profundidade muito grande naquilo é, que, tá, aí, eu, acho que a terra, eu acho que até reflete na nossa sociedade real, é. né, mas eu acho que a questão é, vai ter que ver o filme, veja. Veja, veja o filme completamente, na versão também a gente vai dar mais detalhe, claro, você. Uhum. primeiro assista o filme, depois assista a versão com spoiler, é o que a gente recomenda, pois é. Deixa eu ver, e, efeitos especiais, o que, que você achou? Ah. Tava muito bom. Ah. Efeitos especiais maravilhosos. É marca, né? Eu só é, achei, tá? eu, eu só achei assim, hum. assim, eu sei que é difícil para a tecnologia hoje, hum. mas, assim, eu, eu vou dar uma explicada. Os os cri os, os eles têm um mecanismo para o espaço. Não é que eles são alienígenas, que eles respiram no espaço e foda-se. Hum. É, eles têm um mecanismo para o espaço. Nas cenas que eles usam esse mecanismo, Ficou tão na cara que era 3D que eu jurei que eu tava jogando um jogo. <risos> tá ligado? Eu, ah. Assim, podiam dar uma disfarçada, uma.. uma.. como é que eu posso dizer? Eu sei. Uma. Tipo, é, eu, bem, eu, eu, acho podia, eu acho que, podia, podia real, né? eu é, que Eu acho que Podia ser mais real, né? É, eu acho que podiam, tipo, trabalhar mais polígonos, deixaria seu programa muito mais pesado, mas.. Oh. Acho que tra... Porque dá pra ver que. Será que eles jogou. não pegaram um processamento muito pro ultimato? Como assim? Será que vai. Eu não sei se vai aparecer os escuros no ultimato, provavelmente não, não. Não. Mas se aparecer, eu não sei ideia do que vai acontecer no ultimato. Se você estiver assistindo aí no ultimato, comenta aí o que você acha. Mas, a, será que eles... Não, a gente pode esperar um, um filme muito bom para Ultimato, provavelmente quero ver o Ultimato. E muito claro, eu, eu claro, já tava óbvio, eu já é. fui no cinema com isso na cabeça. É. A cena pós-crédito é, é, tipo, é a deixa é, direta, é direta para Ultimato. É mesmo, tá foda. Eu fiquei, putz, vamos ver o que vai lá. Putz! Porque assim, <risos> a Marvel não vai mais lançar mais filme. O próximo filme no catálogo da Marvel é Ultimato. Aham. Uh -huh. Entendeu? Então, é. É, e tudo que eles tinham que explicar agora, eles explicaram agora. É. Tá Já era, não vamos ter mais explicações. É, agora tudo vai ser. Agora tudo que a gente precisava saber está no. vai estar no ultimato. É. Acabou. Entendeu? É, gostei muito dessa, mas, tudo? Das duas? Tem duas, sim. sim. Duas. Tem duas. Eu não gostei da segunda não, mas. Não, a segunda eu acho que eles vão, mate... vão meter alguma coisa ali. Não, não a, a segunda. A segunda é pra dar deixa pro. O primeiro Capitão América. Ah, isso aqui. Entendeu? Uhum. É, vamos ver. Eu quero ver, que Vocês também vão reutilizar essa cena, não que seja uma deixa pro Capitão América. Claro. porque né? cronologicamente não faz sentido, porque o Capitão América ele foi na Guerra Fria, que foi meio ali nos anos 80, é. o come... f... começo. 80, eu morreu é. morreu e começou nos 80. Ah. E o, o, todo o filme passa na década de 90, tá ligado? Ah. Então tipo, ah, os retratos da época do, da hum. Captain Marvel eu achei muito bom. O vídeo com a eu vou falar mais em detalhe, mas tá muito bom. Sim, sim. Nossa! A só sonora eu quero baixar toda. É, com certeza. Né? É muito contagiante, você é. se, se sente. Você realmente se sente empoderado como é. ela. Você sente é. a vibe dela, você, sempre o que, você sente o que passa na cabeça dela na hora Sim. que ela tá esmurrando o cara de vagabundo, <risos> tá ligado? <risos> Enfim, então a gente recomenda o filme, com certeza os efeitos especiais são muito bons, eu gostei muito. O, a ambientação também é muito boa, o roteiro da própria personagem achei muito bom, Sim. a construção dela com o personagem dela tá muito bom. Sim. Até o que foi alterado também está bom. Sim. Deixa é, eu ver. É uma versão. É, é, é porque assim, a, a carta Marvel dos coadelhos original, ela. Você tinha que ter muita. muita você tinha que ser o um nerd muito pra saber. Você tem que ser é. muito nerd pra saber. É. Então eles fizeram uma coisa mais, digamos, rala. Ah. Para o povo... Para todo mundo conseguir entender. Assim, qualquer, os produtos da, da Marvel são feitos, obviamente, para pessoas nerds, pessoas que gostam ah. dessa cultura, ah. mas também para chamar mais público. Então, ah. você não precisa ficar... Entendeu? Você tem que ter uma, uma, uma suavidade também. Não é um ah. papo-cabeça. cabeça. Agora, agora, aproveitando para falar desse negócio de fã, a gente estava lá no cinema, no final, quando eu tava estava na parte dos créditos, dos créditos de verdade, depois da primeira sendo um pós crédito certo. Aí a gente tava lá no, no cinema e viu lá a, a gente até comentou, pô, tem gente que não sabe assistir filme da Marvel tem gente que resolve sair, aí tinha uma galera esperando, estava um grupo de amigos aí veio uma menina, pô, vocês não vão embora? Ela falou, mas é claro que não eu falei, o povo não sabe assistir filme da Marvel você, exatamente, você tem que saber o né? filme é, é, da Marvel é, é tipo... se você não assiste filme da Marvel, assiste o pós crédito foda-se Puta, se assim, tudo. Você vai assistir até o final, até os créditos acabarem. É, pô. A se te... os créditos não acabaram, você só você quando não quando não sai quando o faxineiro falar de te chutar. É, porque Exato. geralmente ele já viu o filme, então ele ah. sabe se tem ou não. É. Bem, é, gostei muito, deixa eu ver, roteirização já falei. Acho que não tem mais nada, né? Acho que é isso. A gente falou música, efeitos especiais, é. motivações, Exato, tá Sim. bom. Bem, é isso. Tomara que você tenha gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Esse é o nosso conteúdo cultural. Obrigado por ter assistido. Tem alguma mensagem para dar? Vejam e não achem que... É pessoas que... que é. Pessoas que gostam da Marvel são pessoas... Ah, elas gostam de herói. Herói é coisa de criança. Eu já falei, eu já falei isso no vídeo do, do que a gente fez. Do, do Dragon Ball Broly. Não é. Todas essas histórias tem acho tá uma... Certo. Acho que é pra cá. É, acho que é pra cá. Então tu quer no de onde ele estiver. Certo. Cárcio, seja... é, certo. certo. Uh, na descrição. É. Uh, e, e eu já falei isso no vídeo do Broly, eu vou falar aqui. Só porque a pessoa gosta de uma coisa que é mais... Uh, mais fantasiosa, mais é. outro mundo, não quer dizer que ela é infantil, que ela é criança. Tudo isso passa... É para todos. Tudo isso passa uma motivação, tudo isso... É, eu queria também fazer um outro vídeo falando, tipo, o One Piece, ele faz, refer... uhum. o anime One Piece, ele faz uhum. referência direta com as crises sociais racistas que a gente uhum. tem hoje. Uhum. Tem, tipo, várias vários dessas coisas que as pessoas dizem de crianças, que uhum. são pessoas pesados muito importantes para a da pessoa. Uhum. Pokémon tem morte, velho. Mortes mesmo, você compra, né? É. Enfim, cultura é para todos. E a gente está aqui exatamente para compartilhar um pouco dela para vocês. Pois é. Então, vale. <risos> vai. Ser. Obrigado por ter assistido esse vídeo, não esqueça de ser feliz sempre e até a próxima. Tchau, tchau!